Galera, essa comp aqui é o seguinte, mano, só levar a torre. É isso, tá ligado? Aí eu não posso falar outro detalhe também, que eu acho que às vezes os caras vão ficar sabendo, né? Mas vambora. Eu farmo junto, Marquinho, ou não? Como é que é? Vai, não, acho, né? que... Valeu, Nós buscar, puxa. Né? acho que vamos ficar puxando full e bater na torre, tá ligado? É, tenta bater na torre o mais rápido possível. Quer estacar, Então bora. É. além dos zigs, inclusive, é a que primeiro tem que levar a torre. Ou, oh, começar no seu red, eu acho, hein, mano? Ah, então para é, red, né? lugar estranho. Né? que ser de um lugar estranho. Eu tô com o post-mid já, Se quiser entrar lá. Os caras tá tryhard. É, pode não, é. Eu tô ó, -top também, Eu tô com post-top oh, Calma -top. aí, família. Segunda partida minha de jungle na vida. Vamos lá. Caralho, é pintão nível 1 mesmo, Ezir? Assim. Não, é porque eu não chego neles, né? Na mordidinha. Certo. Ô, o negócio tá lagando aqui por trás. Não tá vai, cash? mano. Oi? Oh, Oi? Acho que tá mais tomado. Vai, tomar vai entrando lá, velho. Ah, tá puxando aqui, tá puxando. Mas tá puxando contigo também. Eu pulo aqui pulo, né? Pula, pô. Mas tu joga não, pô? Não, não. É diferente, mano. É diferente, É oh, Dá pra, oh, oh, dá pra tentar procar, dá pra tentar procar. Beleza, procamo aqui já. Caralho, já, eles, já foi quase torre aqui, é barricada, fi. Boa, boa, boss lane é show. Aí, ó. Ah, deixa mas não é matar? Dá tá pra matar ele lá mesmo? Quem dá tá pra matar? O propósito do jogo é ele não, dá uh, tá pra matar? Calma, calma, calma. Vai, <risos> tá, <mas> tá, <risos> mas... 2 é foda, Mas nós né? tá pagando de Deus também, pelo menos eu tô tentando pagar de Deus. É, é, ah, o, é o Nelson, Pô, é o Nelson, o Nelson. É o Nelson sim. Duas barricadas aqui já, Pô, dá mear ele, não Dá pra meia ele não? Dá, dá, dá. dá. Tamo tô tentando. Na frente, aqui. Tô na frente, tô na frente, tô na frente. Sai, sai, sai. Sai, aqui, Sai, aqui. Oi. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, oh, aqui, tá, tá. Acho aqui, tá, que aqui, é bom calma, você morrer essa semana. Morre, Markin. Não, não, não, calma, calma, calma, calma. Hum Nej, calma. tem TP? Calma, calma, calma. Pode dar mais vontade, toma cuidado. tu não morrer, acho que é melhor. Calma, aí lá! Cultural, tem um bagulho lá, que agora. Esses bagulho do objetivo, gente, quando a gente fica atrás no jogo... Verdade, velho. O objetivo ajuda. Verdade, verdade. Pô, eu flechei ali, velho. Eu vi, mano. Caramba. É gota mesmo, né? Vamos. É, gota, gota. Mas oh, sem, pode descer, aí, velho. Pra lá, tentar tirar os caras da torre, sei lá. Não, levar... É uma boa movimentação, eu acho. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Só, só pra tirar a toy, só pra tirar a toy. Tá, tá, tá. Não, a gente tá pode ir bater nos caras cara, também, não pode? Pode, bora arrebentar neles. Quero que eu junto nesse pagode aí, tá bom? Acho que. Não, tá de boa, tá de boa. Bate trato aí, bate trato aí. É só sustinho, tá é só sustinho. Tá é só sustinho, tá é só o tá é só o tá é. Tá bom, é tá bom, TP aí, ó, tá bom, beleza. Ó, tem um tá bom, Tatá. <risos> eu também tava tarado, pode vai ser. agonia, né, mano? <risos> eu tô, tá tarado. É foda. <risos> Eu tô Acho sofrendo muito, você bebeu aí, mano? Ou oh, fudeu esse. Geral de Kindred é mó da hora, mano. Caralho, que boa, velho! Tá bom, tá bom, nós morrer Pô, tu é, tu bom, é bom. Ele. Não achou que vai é precisar, vai agora, mano? Já leva, é, já leva, será. Parece que já, já, já. Eu não posso é, marcar. Velho, velho. Valeu, Wilson. Obrigado pelos três vezes ali. Acomoda, pai. Aí, leva o Acho que nem puxa outro, hoje, nós só vai, mano. Só dá recal? Aliás, acho eu vou. Não, dá eu pra vou ficar até o Arauto, pô. Fica até o Arauto, fica até o Arauto. você tem que ficar fechou. com o Arauto só. V vamos só puxar mais um, aí um, nós inverte. É, pode ser. Ou hum. vai o 5 Arauto, mano. Pode... Não é ruim também não. Não, não, não. Eles nem vão contestar Arauto, acho. É. é, eu também acho. Tá. Mesmo. Ó, o Arauto agora vai estar tá perfeito, mano. Já pô, tá tudo sem barricada. Lá sim, sim. Pra... Já, já, já. Falei que tava no. Tô indo ao Arauto, família. Tô subindo. Pegado o quê, Zinha? Os caras tá numa pegada CBL lá no outro time também, né? Será? Ah, estão tryhard, estão tryhard. Será? Estão só farmando, não fazendo nada. É. Mas aqui, acho que eu posso trocar Tem o demônio. Tem que ser eu, eu, eu também tô, aqui, tô. Ó, eu também tô. Quando eu chego aqui, eu já consigo colar no Aralto, quando eu tô aqui. Ô, oh, você tá aqui, hein. Bate, bate, bate, bate, bate. Boa, boa, boa, boa! Eu vou, vou que morrer que também, é. mais foda. Sai, sai, sai pemas sai Pema. Não. Tá de boa, tá de boa. Nossa, a gente entregou Vou arado. Pô, tá ah, menino... Não não não, não, não, não. O Pema rouba qualquer, qualquer coisa. Eu roubo, eu, eu, eu roubo. Mano, bota o Wild lá dentro pro pemas dar TP e roubar, tá ligado? É o jeito. Morre não, Bemos, morre não, que era dos caras. a Uta, uta, uta, Bemos. A gente chega, a gente chega. Não, tá de boa, ele sai, ele sai, ele sai, pô. Taca, ele vai ter que dar Tacas, tacas, Takas, aqui, Calma, calma, eu tô indo, tô indo. A gente não pode matar, que é A gente não pode matar, né, velho? Dá agonia, velho. Muita. Ó, mas tá rolando bomba, fi, toma. Beleza. Nice! Ih, mano, vai também. só faz. Só faz. Não, tá aí, eu tô você. segurando ah, aqui. aqui. Parece tipo, que eu tô chegando, parece ah, que não, eu tô não, chegando. Nossa, nossa, nossa, nossa. Beleza, nice, beleza. Boa, beleza. galerinha. Tem que ficar no não. mid, Marquinha. Acho que agora não, agora não. Marquinha, só dá o W, só dá o W na torre. Acho eu vou que voar, eu, vou, eu, vou, é, eu vou ficar, vou ficar, Izinho. Não ia pra ter dois? Ó, oh, o ah, não toa, é Bali. Puta merda, dá pra ah. puxar. Calma. É só deixar ele low, é só deixar ele low. Bota, bota ele, ele pra correr, bota ele pra correr, bota ele só correr. Só pra correr, só deixa ele lou, tá pra correr, bota pra correr. Acertei Boa. lá, beleza. Tá. Pode deslizar, pode seguir que eu, que eu vou um aqui Deixa o Mine lá, vamos ter aqui, dois, né? vamos ter não, dois. Não, não, me não deixa, me deixa, me Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Vai ter Eu vou zonear Boa. ele, eu vou zonear ele, eu vou zonear ele. Tá um luxo embaixo, toma um um Lux embaixo, cuidado. Ai. Ai. Vambora, vambora. Desvio. É, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Não pode matar que merda, cara. Vai, vamos, vamos, vamos pegar. Vai sair, vai sair. Tem dois mid, tem dois mid agora. Ah, tem dois Skype. Vamos lá, Vai roubando tem quatro ser que ele não tem? A gente, a gente derruba esse bagulho, não é possível. Derruba, derruba, derruba. Vambora, vambora. Oh, o o Marlin tá Boa, hard, boa. T3? T3? Caralho, T3 esse pai, hein? Com o W do que Vamos ter três. Bora, Eu bora, nem usei. Vambora, vambora. Vem, vem, vem, vem, vem. Caralho, o Marlin tá poucas, mano. Vambora, vambora, vambora. Eu acho que não leva em rib, hein, mano. Só essa, só essa, só essa. Tá bom, tá bom. Mete o pé. A wave e o a wave Tá, aqui ó. Então, o flanco. Nossa, tomei. O foco é sair, família, agora sai. Puta, fodeu, alguém vai sobrar. É, eu, galera. Não é não, pleixou. Nice. Aí, família, tamo em casa. Os caras estão Não sobrou, não. Os caras tá percebendo que a gente não quer matar eles já. É, mora, eles percebem, mano. Eles já sabem, eles já sabem. É, tem esse detalhe. Tem três anos no Milon. Tem três anos no Milon. Ó, perfeito. É agora então? É agora, Ezinho, é agora. Acho que já usa, já usa. Valeu, Enzo. Obrigado pelo sub, pai. Nib, tem, que ah, é, tem que bater no tem que bater no inibir, ele tem bater no né? Torrenau. Eu não vou usar o W não, vou usar o W não. Nice, nice, colega. Nice, tem que um eu eu aí, Nib, Nib, Nib. Nib. Tem que estar dando neles, Marquinhos. Mano, se passa 4, pode lutar aqui, mano. Eu, sei. eu, sei, eu, vou eu vou voltar, Ai, o cara me ultou bem na hora. Beleza, beleza. Beleza, Tô regaçando ali. Se cabeçar mais um, eu tô feliz, velho. O Arauto não morreu. Tá, levando 2 Nib. Tá, sabe, tá, sabe. 2 Nib é beleza. Tá para trás. Só sai, né? Agora nós vai top e é isso, mano. Tá dando. Boa, vou tentar ultá lá, vou tentar ultá lá. Boa, mó flash. Levou os pneus. Beleza, beleza, beleza, deu certo, deu certo, deu, deu certo. Deu certo, galera. E a ATP? Uh, boa, caiu uma. Uma. caiu uma. Caiu uma, caiu uma. Caiu. Boa. A gente tem que levar esse tem Se levar essa boa, se levar essa boa. Marquinha, Marquinha, Marquinha. Oi. Oi. Não, não, não. Mais não leva, acho que mais não leva na Levei. Ah, Boa, garoto! Agora é só da ah, GG. Agora é só teleporte, família, é só teleporte. Mano, não. Eu... Mano, se liga, se liga, escuta aqui, é, é a ult do Ryze com a ult da Kindred, é assim que a gente dá GG, as duas ult, tá ligado? Começaram, pô, vamos lá! Então nós pode dar TP, nós pode dar TP. Aqui? Aqui? Aqui, aqui, aqui, aqui pô! Né? Bora, bora, bora, bora, bora! bora. Eu quero sair da foto, eu quero sair da foto! Putei! Aaaah! Caralho! Caralho, a gente conseguiu ganhar caramba, sem matar ninguém! Caramba, é possível, caramba, família! Porra.